De Seguridade Unida, na forma do artigo 58, primeira parte do regimento interno, constataram que o referido projeto dispõe o uso da cannabis para fins medicinais e a distribuição dos medicamentos prescritos à base da planta inteira ou de componentes isolados que contenham em sua fórmula as substâncias cannabidiol é, e ou demais componentes presente do extrato interior do cannabis é, ressalta-se que inicialmente a análise sistemática do dispositivo internacionais nacionais e infralegais demonstram que em verdade há imposição ao poder público nacional de adotar as medidas necessárias para o uso medicinal de substâncias do cannabis. Não resta qualquer motivo razoável que impeça a produção e o fornecimento do extrato de cannabis. Além disso, comprovado, é, comprovado está que os pacientes possuem o direito de acesso à medicação integral para a garantia de sua saúde e que esse direito é constitucionalmente assegurado. Ademais, foi realizada a audiência pública no dia 29 de outubro nessa Casa Legislativa com o intuito de discutir o projeto de lei de 93 de 2021, a fim de somar com o tema abordado, foi então resultado de uma emenda apresentada e aprovada o projeto de emenda aditiva de número 3 de 2021. Nessa, de, nesse diafasão, segunda resolução RE de número 4.001, 067 da Agência Nacional de Vigilância Nacional o produto tem sua devida autorização tanto para comercialização de uso e uso que passa a ser o quarto com esse princípio ativo liberado no país. Poderá ser importado já pro, pronto para o uso e a distribuição e comercialização iniciada em farmácia de a partir da prescrição médica por meio de receita. A indicação e a forma do uso desse produto são de responsabilidade do médico. O presente projeto está de acordo com o artigo 30 do parágrafo 1º, combinando com o artigo 196 da Constituição Federal, uma vez que é assunto de interesse local e a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. A há que frisar que o artigo 269 da Lei Orgânica, como norteador ao município, ao município, princípios objetivos em comum com o artigo 196 da CF. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto na lei complementar de número 95, barra 98. Tendo em vista o acima apontado, opinando pela aprovação do projeto do de Lei de número 93, barra 2021, é o parecer. Avação dos Gôsios, 4 de novembro de 2021, Aurélio Barros Aras, Josué Pereira dos Santos, Milton César Alves de Almeida, Aurélio Barros Aras, Victor de Almeida Santos e Milton César Alves de Almeida assinaram esse parecer em conjunto, senhor presidente. Feito a leitura, então, da lei... Do projeto de lei do Parecer em Conjunto do projeto de lei de número 93 de 2021, conforme solicitado por Vossa Excelência. Coloque em votação o projeto de ordinário de número 93 de 2021. Aqueles que, que forem favoráveis tem mais como um está. Aprovado por unanimidade. Solhecer pelo secretário a fazer a letra do parecer perante o projeto de lei de número 98-2001.